Eu acredito que hoje você acordou e já pensou pelo menos duas vezes na sua lista de problemas. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O fato de você pensar, repensar, pensar de novo, resolveu alguma coisa? Solucionou algum deles? Você sabe o que está escrito na Bíblia? No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Sabe, a gente perde muito tempo pensando em coisas que não vão se resolver. Então, como nós vimos, devemos pensar nas coisas do alto, naquilo que nos traz esperança, naquilo que nos traz vida, força, ânimo e coragem para lutar o nosso dia a dia. Que Deus possa abençoar você, que você pense em coisas que vão te fazer realmente feliz. Que era estar com Deus e pensar naquilo que vai te trazer esperança e vida. Desvie o foco dos problemas e pense nas coisas do alto. Deus te abençoe.